Então vamos falando então, sobre cônicas, eu separei ele, está dividido em três partes, nós vamos começar falando pelo primeiro tipo que é a elipse, lembrando que a gente está seguindo o livro Fundamentos, a nossa bibliografia principal que é o livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 7 tá bom? do IESE, as referências estão no final dessa apresentação que está disponível para vocês. Então, vamos para a definição de elipse. Tá? Essa definição, como eu falei, ela já não é tão comum em nível de ensino médio. A gente costuma trabalhar até a circunferência no ensino médio. E isso, uh, então, para alguns, talvez seja um pouco mais estranho, ou não tão comum, essa, essas definições. Então, vamos lá dados dois pontos distintos F1 e F2 são chamados de foco tá? F1 e F2 pertencentes a um plano alfa seja 2C a distância entre eles aqui está um pouquinho aqui o 2C é a distância entre os dois F1 e F2 elipse vai ser então o conjunto dos pontos de alfa Cuja soma das distâncias F1 e F2 é a constante 2A, sendo 2A maior que 2C. Tá? 2C é a distância entre os dois focos. E 2A vai ser, então, é uma constante que representa a distância comum de todos os pontos que têm a mesma distância ao foco, a soma dos focos, ou seja, Começando aqui pelo P. Então, uma definição bem simplificada: então, elipse vai ser igual ao conjunto de todos os pontos P pertencentes a alfa, tal que PF1 mais PF2 igual a 2A. Aqui está P. Então, ó, de P até F1 mais P até F2, a soma dessas distâncias deve ser igual a 2A. Então, aí, se tomarmos qualquer outro ponto aqui, B1F1, somar com a distância B1F2, essa distância é a mesma, continua sendo 2A e assim por diante, todos, o, o conjunto de todos esses pontos que vão formar a elipse. Aqui no exemplo, eu tenho assim, alguns pontos colocados ao acaso, né? então Qf1 mais Qf2 igual a 2A, RF1 mais RF2 também é 2A e assim por diante seja qual for o ponto tem um jeito bem interessante para quem é, para construir uma elipse e, se a gente nós tivéssemos numa aula presencial a gente poderia até fazer na prática né tu pode fixar né os focos e amarrar um barbante que vai ser esse barbante tecnicamente vai ser deve ter o tamanho de 2 a Tá? que vai ser a constante que eu quero que seja essa minha elipse, quanto maior esse barbante maior vai ser a elipse e amarramos esse barbante em um foco e outro e aí seguramos aqui com o lápis né? na ponta desse barbante e vamos percorrendo percorrendo e traçando de forma bem esticada né? esses barbantes vocês vão ver que a figura resultante vai ser uma elipse é bem interessante até na perspectiva para o professor de matemática abordar isso em sala de aula, é uma ideia bem interessante a gente construir uma elipse, sendo que o foco, os focos, o, agora desculpa a redundância, o, o, objeto, o objeto principal é fixarmos esse do, essa distância 2A como sendo barbante e, obtermos os dois focos da medida que a gente quiser conforme a, essa distância dos focos e o tamanho do barbante vai dar uma elipse de um tamanho maior ou menor de acordo com essas nossas escolhas ok? aí ah, lembrando que essa distância ou o barbante quando a gente for construindo esse, essa soma do ponto até os focos tem que ser maior do que a distância entre os focos se for menor, lógico que a gente não vai conseguir formar uma elipse. Tá? Bom, temos a definição. Agora precisamos do, da equação. Bom, uh, vamos, notemos aqui que a maior, o maior eixo, a maior distância, a1, a2, é o que nos vai dar a distância 2a. Né? Ou, podemos escrever ainda que a1 mais a1F1, ou seja, essa distância aqui, mais A1F2. Deve ser igual, então, a A2F2 mais A2F2 uh, A2, mais A2F1. Tá? Então, seguindo, temos bastante coisa ainda para ver. Alguns elementos principais da elipse, então, F1 e F2 são chamados de focos, tem que sempre ter dois focos, aqui em é o centro, A1, A2 é o eixo maior, e, a, e B1, B2 vai ser o eixo menor, então teremos um eixo maior e um eixo menor, sempre. 2C é a distância focal, então, ou seja, quando se pedir a distância focal, é a distância F1 a F2, e que vai ter o tamanho 2C, em que C é a distância do, de qualquer um dos focos até a origem, tá? 2A é a medida do eixo maior, vai ser a maior distância, né, aqui de eixos, e 2B a medida do eixo menor, aqui. Então teremos, veja só que a gente consegue, inclusive, montar um triângulo retângulo, né, com essas... Observações, então, se a distância do eixo maior é 2B, então só esse lado desse retângulo é B, aqui é C, e essa distância aqui vai ser A, tá bom? Ok? Então, vamos lá, seguindo, o que mais que temos aqui? Ah, tá, e C sobre A nós vamos chamar de excentricidade. Tá? Então, quando se pediu a excentricidade, é C dividido por A. Assim, ah, ah, ah, podemos aplicar que A, B e C se relacionam de acordo com Pitágoras. Né? Então, é dispensável a dedução disso, né? nós temos um triângulo retângulo, então, vale, pra, em relação a A, B e C, vale a relação de Pitágoras. ok? Aqui é o exemplo. Ah, não, desculpa. Ah, a primeira equação reduzida de uma elipse. Nós vamos partir da definição tá? para a gente construir uma equação uh, que represente uma elipse. Então, tomemos um sistema cartesiano ortogonal, tal que A1A2 está contido no eixo x. Então, A1A2, essa distância está contida no eixo x, e b1b2 está contida no eixo y é evidente que os focos são os pontos F, menos C e zero, então, se ele está disposto à esquerda do eixo Y, e o foco 2 vai ser C e zero, porque ele está à direita do eixo Y, tá? Então, ele é positivo. Nessas condições, chama-se equação reduzida da elipse, a equação P -X y ponto genérico da curva, verifica... Uh, olha só o seguinte O P pertence à elipse Esse ponto P qualquer pertence à elipse C somente C, então, pela definição A distância PF1 mais PF2 Aqui, PF1 mais PF2 igual a 2A Ok? Se a distância aqui é A Então, a distância é 2A essa aqui vem da definição. Agora, vamos substituir essas informações PF1 e PF2 pelas fórmulas, fórmulas da distância entre dois pontos. Vamos ver aqui na sequência. Então, substituindo pela fórmula da distância entre dois pontos, lembrando que o foco tem coordenadas menos C, foco 1, menos C e zero, e o foco 2, C e zero. Tá? A distância entre as coordenadas X e Y, Vai ser isso aqui, que deve ser igual a 2A, como a gente estruturou aqui por definição. Tá? E aí, trabalhando essa equação, vamos, trabalhando essa equação, vamos chegar aqui, para a gente não perder muito tempo, vai estar tá no materialzinho ali para vocês, verem essa, essa manipulação algébrica, vamos chegar em x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1. Então, essa é a equação reduzida, ela está em função, veja que em função dos valores de A e de B, que a gente definiu já anteriormente. Aqui um exemplo, então, assim, por exemplo, uma elipse com um eixo maior 10 e distância focal 6, temos o seguinte. Bom, lembrando, uh, eixo maior indica, o eixo maior é 2A. Se 2a, então, vale 10, então, logo, a vale 5. O foco, a distância focal, é 2c. Se a distância focal, neste caso, é 6, então, c vale 3. Para fins de cálculo, agora, nós temos o seguinte, aplicando Pitágoras, então, nós sabemos que a² é igual a, b² mais c², reajustando aqui a fórmula, né? b², então, é a² menos c². Obtemos que b² é 16. Tá? Se b² é 16, então, basta substituir na, na forma geral, tá? x² sobre b², que é 25, aqui, aqui é x² sobre a², então, 25, y² sobre b², que vai ser 16, e aí, por fim, igual a 1, substituindo na forma geral que nós temos. Então, essa equação vai determinar essa hipérbole. Eu até aconselho vocês botarem no GeoGebra, de vai definir aqui, ou tentem construir uma, definir vários pontos, vocês vão conseguir obter, vão chegar nessa mesma elipse. Elipse não, isto, elipse, eu chamei de pérboli antes, né? está errado. <risos> Vamos lá, Algumas, alguns pontos a observar, tá? Vemos que a gente tem uma elipse padrão aqui, com um eixo maior em x e eixo menor em y. Mas nós podemos ter a seguinte situação, eu posso ter uma elipse com um eixo maior em y e um eixo maior em x. E o que, que vai acontecer? Aqui, a única coisa que vai diferenciar para a fórmula é que vai ser... O a ao quadrado vai ser denominador de y ao quadrado, tá? Antes era de x ao quadrado e o b ao quadrado é o denominador de x ao quadrado. É a única diferenciação, tá? Então cuidem isso quando estiver é, o eixo maior em y, então vai ser y ao quadrado sobre a ao quadrado. Basicamente o primeiro que aparece aqui sobre a ao quadrado vai ser então o eixo maior. Então cuidem isso. Uh... Até porque, assim, como o A, uma outra relação que vocês podem utilizar, que eu deixo como dica, o A se refere ao eixo maior. Tá? Então, se a, a, o eixo maior está em Y, então vai ficar Y² sobre A. Se é o caso anterior, que está em X, então, por isso, nós dividimos por A². É uma maneira de a gente tentar gravar essas diferenças, ok? Porém, eu tenho, posso ter ainda uma seguinte situação. Ah, mas digamos que a elipse não esteja, o centro dela não esteja na origem o que que vai acontecer? tá, o centro da, dela não está na origem vamos supor que o centro dela esteja em x linha y linha tá, num eixo x linha, y linha então eu vou tomar a mesma fórmula e o que que a gente vai usar? aquilo que nós aprendemos lá Interior, anteriormente em translação, tá? Que de, de uma circunferência. O que que a gente vai fazer? Nós vamos substituir da fórmula original. É, ao invés de usar x ao quadrado, nós vamos fazer x menos x ao quadrado e y menos y Ou seja, a gente simplesmente vai fazer o deslocamento de x e y da origem, tá? E assim a gente consegue deslocar ela ou montar a fórmula trazendo de volta para a origem, né? descontando x e y e aí isso vale de forma análoga também antes de seguir aqui uh, isso vale também se ela estiver se for por exemplo aqui o eixo maior está em x agora porém se o eixo maior estivesse em y a fórmula ia ficar então y menos y ao quadrado sobre a ao quadrado mais x menos xo ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, certo? Então, muda apenas esse detalhe como a gente viu, tem que só cuidar a qual se refere o eixo maior Encerramos aqui Agora vamos só um minutinho, deixa eu só encerrar essa gravação